Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, certo, Juliana, nós vamos dar continuidade à calculadora da charanga, ensinando como é que a gente calcula aí os custos variáveis de um veículo. Então, se você não sabe o que nós estamos falando, volte no vídeo anterior e assista para que você tenha a continuidade desse. Olha só, não falei nenhum palavrão, toca a vinheta, se inscreve e vamos para a puta que pariu. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Posso ir, Keys? É Precisa cortar pra eu ir, né? Obrigado. Então, beleza, pessoal. Como vocês podem notar, nós estamos aproveitando a estrutura da planilha anterior. Inclusive, eu estou com a mesma camisa, certo, Ju? Aproveitando tudo, inclusive a pizza que estou aqui. Olha aqui. Beleza? Então, vamos lá. O que que nós temos em termos de custo variável? A Juliana aqui vai tirar uma foto de mim nesse momento. O que que você tem de custo variável no seu carro? Eu tô brilhando? Uhum. Aqui, pessoal. Vai até aqui, ó. Então, por conceito, o que é um custo variável, Juliana? É aquele custo que a gente só tem se você utiliza. E qual? o que você tem se você utiliza? Aquilo que você racha quando você vai para praia, gasola que você sente doer no bolso, oi, é Brigida, tudo bem, gasolina que você sente doer no bolso, pedágio, essas coisas, beleza? Então vamos colocar lá, né? Primeira coisa que nós temos, o que é? O consumo de combustível... Da sua charanga. Você tem ideia, minha cara Juliana? Quantos quilômetros por litro ou quantos litros por quilômetro um carro faz? Depende do carro, né? Ótima resposta. Beleza, um gol que é o nosso exemplo. É. Sei lá também, quando eu tinha um gol, aí se você procurar na internet, tudo depende da forma com que você dirige, vai lá uns 13 km por litro, 12 km por litro. Olha aí, tá consumindo bem, né? Consumindo bem, tá fazendo legal, na verdade, tá econômico. Então nós temos mais ou menos aí quanto? Uns 13 km por litro. Então, o seu carro é um carro é, relativamente econômico, certo, Juliano? Se você pegar o carro do Harold, acho que faz uns 3 por litro na nave espacial. Ok? Então, beleza, nós temos aqui o consumo de combustível e agora vem o preço do combustível. Quanto está o combustível que você utiliza, Juliana? Você utiliza o que? Etanol ou gasola? Posso fazer propaganda? Utilizem etanol, moçada, pelo amor de Deus, né? Não é só porque eu trabalho no setor esco-energético, é um baita um combustível mais limpo, mais sustentável. Então não adianta nada você ficar pregando sustentabilidade no usando saquinho e mete o carro de gasolina. Então não vem encher o saco, cacete. Beleza? Então, quanto que tá mais ou menos o um litro do etanol? Posso colocar uns 2,80 depois da greve dos caminhoneiros? Então, beleza. 2,80, vamos colocar aqui em verdinho para que eu possa mexer. Isso aqui é reais por litro. Beleza, Ju? Então, quantos reais por quilômetro vai sair isso aí? Então, vamos colocar aqui, ó. Custo com combustível. Custo com combustível. Se eu tenho reais por litro e dividir por quilômetro por litro, né? Corta litro, fica reais por quilômetro. Então, vou pegar aqui o 2,80... E dividir por 13. Ou seja, se você tiver um carro, se você tiver um carro é né, que consome mais ou menos 13 quilômetros por litro e o preço do combustível está 2,80, é como se a cada quilômetro que a senhora andasse, você jogasse uma moedinha de 25 centavos, mais ou menos para fora do seu carro. Então isso aqui nós temos em reais por quilômetro. Isso é porque eu rotei? Ah, você não rota, não. Ah, nem peida também. Ah, então tá bom. Então nós temos custo com combustível. A Maria que não gosta, ela fala papai. Beleza? Nós temos o custo com combustível. Mas como o custo fixo também eu calculei em reais por ano. Em reais por mês, eu vou fazer a conta inversa, só para que a gente tenha as unidades dentro do mesmo padrão. Então nós temos aqui, vou trabalhar em reais por ano. Se eu rodo, né, se o custo é 22 centavos por quilômetro rodado e eu rodo mais ou menos, em média, cadê aqui? 20 mil quilômetros por ano, certo Ju? É como se no ano eu fosse gastar 4 pau e 300 de combustível. Então é um valor, novamente, relativamente considerável dentro de um horizonte de ano, beleza? E chegar em reais por mês, basta simplesmente eu dividir isso daqui por 12, opa, 358 reais por mês. Ok? Então, notem aí que nós só fizemos a conta contrária. Então, beleza? Aqui já fechou. Nós temos. Juliana, além do custo com combustível, qual é outro custo variável que você tem no seu veículo? Pedágio? Agora não. Qual que é o outro mais importante? Mecânico. porque O seu carro vai quebrar. Ou não, né? Ou não, porque é que é negócio Depois eu falo isso aqui, vai Seu carro vai, né? Você vai ter que dar manutenção nele Porque você tem que dar manutenção em tudo Beleza, como é que eu faço para calcular o custo com manutenção, botão? Então qual que é o jeito mais fácil que você tem? Você tem que pegar toda a manutenção que você faz no seu veículo Você vai lá e pega a nota fiscal E vai guardando ao longo dos quatro anos Certo, Juliana? Você vai lá, trocou o pneu, mandou fazer trocar o óleo Mandou fazer o cacete Ao longo dos quatro anos você vai fazendo isso Guarda, depois você deflaciona tudo e divide por quanto rodou É a forma mais correta? Sim, é a forma mais correta Dá pra fazer nem fudendo que você vai fazer isso Então, né você vai ter que trabalhar com uma estimativa de valor Até porque você quer comprar o um carro hoje né Você quer saber quanto que vai custar Então como é que nós podemos fazer essa estimativa? Se você for, Ju, na concessionária que você vai comprar o seu carro né Quando você for fazer a manutenção dele Você vai olhar lá que ele já tem o um valor mais ou menos que você vai gastar né, De manutenção a cada 10 mil quilômetros Que são as manutenções preventivas ou recomendadas é, que o fabricante... E aí que é um ponto importante, certo? A manutenção, ele é um problema, né? Que você tem que atribuir a máquina ou você é um problema como se fosse administrativo? A culpa é de quem? É da máquina? Não necessariamente não. Não, a culpa não é da máquina. A máquina não é para quebrar em campo, né? Ou seja, não é para quebrar trabalhando. Por quê? Né? Se você faz todas as manutenções que o fabricante né, recomenda, o seu carro não é para quebrar. Então, se você for descer né, para a praia que o seu carro tiver todas a manutenção certinha, o negócio o fumacear, você pode ligar para o cara da concessionária meter no fumo nele, que a culpa é dos caras. Agora, lógico, né? Se você pegou um prego, Aventou o pneu, ou aconteceu alguma coisa, você dormiu, bateu no guarda-reio igual ao meu prêmio van. O que, que acontece? Aí a culpa é sua. Então são acidentes. Mas o carro não é para que vá trabalhando e acho que o melhor exemplo que nós temos isso é na aviação. né eu vou falar, você vamos para o nordeste lá, ficar uma semana na praia eu pago a passagem, mas pode ser que o avião quebre no meio do caminho. Você vai montar na porra do avião? Então o carro é a mesma coisa. Ok? Então, manutenção, quando você vai atribuir tempos, isso é muito comum em maquinária agrícola, você tem que atribuir aí não aos fatores na máquina, mas sim aos fatores administrativos, né, que são cagaditas técnicas. Então, vamos lá, né, voltando agora no foco da conversa, vamos pegar aqui uma tabela de revisão. Então, eu peguei uma tabela da internet, não sei se os valores estão certos, depois se você quiser, né, você vai na concessionária do seu carro e pega lá a sua, porque eu não sei que carro você tem. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, ó, revisão. Nós vamos ter o valor gasto em cada revisão. Então, notem que eu vou colocar aqui valores totalmente aleatórios, mais ou menos, quanto que você vai gastar com base em alguns valores. Então, você vai ter, geralmente, a revisão de 10 mil, você vai ter a revisão de 20 mil, até é a revisão de 80 mil que nós vamos ficar com esse carro, certo, Ju? Então vou puxar aqui, ó. deixa eu colocar bonitinho. E nós temos aqui os valores. Então se você procurar na tabela dos valores, geralmente os concessionários, eles dão aí é, desconto na mão de obra, nas três primeiras revisões, etc. Tudo depende do carro que você compra. Então vou pegar aqui mais ou menos. É 60 mil, sei lá, arrebentou o pneu, né? Eu tenho que trocar que já deu mais ou menos o pneu. Imaginem que ao longo dos 80 mil quilômetros eu fui um cara, né, rigoroso e segui certinho e gastei no total quanto, Ju? Soma de tudo isso daqui, ou seja, ao longo dos 80 mil quilômetros eu gastei aí 5 mil reais de manutenção. Ah, é caro? É caro caralho, cara é o seu carro quebrar. Olha o quanto você gastou de financiamento ali, seu burro. Então manda o carro fazer a revisão certinho porque é questão de segurança, beleza? Então como é que nós vamos calcular isso dentro da planilha, né? Vamos colocar aqui, ó, manutenção. Manutenção preventiva, beleza? E vamos calcular, você quer o que? Primeiro em reais por quilômetro, reais por ano, por que, que você quer? Eu vou começar em reais por quilômetro, é só para é ficar é na é sequência é certinho. Bem. Então reais por quilômetro. Então beleza, Ju, você gastou 5 mil reais e você rodou quanto? Você rodou 80 mil quilômetros. Então basta simplesmente você vir aqui, eu vou pegar esse aqui, tá pessoal? Que é o mais justo, é como se você gastasse 6 centavos por quilômetro rodar em manutenção. Então quando você compara com as outras coisas que você está pagando ali, é como se, só deixa eu colocar aqui, né? É a mesma coisa que uma taxa de PVA. Então, moçada, se você tá pagando pro governo, né, não tem desculpa para você não fazer a manutenção do seu carro. Faça que daí o seu carro não vai quebrar, não vai dar cagada e se quebrar você tem alguém para botar culpa. Beleza, Ju? Qual que é o próximo negócio? Manutenção preventiva eu vou fazer agora em reais por ano. Beleza? Então se eu tenho ali reais por quilômetro, que tá na célula de cima, e eu sei que o meu carro vai rodar 20 mil quilômetros por ano, né? É como se eu gastasse aí, em termos de manutenção 1.263 reais por ano ano. Se eu dividir esta pistola por 12, nós temos aqui 105 reais por mês que você vai gastar em média de manutenção. Então, como eu disse, isso é uma estimativa. Na verdade, você vai conseguir obter o valor correto só né, ao longo do final da utilização do carro, da máquina, do avião, da bicicleta, que máquina pode ser, do que você quiser, ok? Então, de novo, esses conceitos que nós estamos passando são conceitos. Você pode aplicar ele a qualquer tipo de maquinário que você eventualmente venha a ter. Inclusive, o de gestão de máquinas agrícolas vou fazer o jabá de novo, que vai aparecer aparecer aqui no link na plataforma do Solution. E além disso, né, se você gosta desses cálculos mais relacionados à matemática financeira, a Ju falou, fala, entra aqui falar. fala. Isso, entra aqui. Tem o curso do professor Asaf Neto de matemática financeira lá na plataforma do Solution também. Isso aí. Obrigado, o Asaf é fudido, tá? Beleza? Bom, aqui que mais que você tem de custo variável? Porque aí, ó, é custo que você sabe que você vai gastar. E aí tem o quê? Tem os imprevistos, né, ou outras coisinhas variáveis que você pode ter. Então vamos supor, irmão, o que, que é imprevisto? Sei lá, filho o carro, vai ter que acionar a franquia, né? Chegou o um motoqueiro, meteu o pé, arrancou o, seu, arrancou o seu retrovisor. Aquela tiazinha tava dormindo, meteu, deu um totozinho no seu para-choque, aí ela não tinha dinheiro. Pra pagar, você vai ter que mandar fazer um retoquinho. Sei lá o que, que vai acontecer, mas vamos supor que você vai gastar mais ou menos aí, Ju, quantos? Trezentão por ano em imprevistos? Coisa que vai acontecer com o carro. E pode ter certeza, trezentos conto tá baixo. Tá baixo. Então vou colocar aqui, ó, reais por mês. Não. O que, que mais que nós nós temos? nós temos uma coisa que o Haroldo aprecia demais. O que que é? Multas, né? Ele adora. Ele já passou multa aqui para o PCG inteiro, esse desgraçado, desse Haroldo. Né? Então quanto que nós tomamos de multa? Pode colocar uns 500 por ano, velho. Seja... Se for o Haroldo, o Haroldo, que... o, o custo mais caro do carro dele é o que ele toma de multa por ano. Nós temos aqui multa, vamos supor que você... Isso aqui é reais por ano, deixa eu corrigir aqui, Zerati, volta, tá lá. Então vamos supor aí que você vai gastar também aí mais ou menos uns 500 reais por ano. Né? Dependendo da multa que você vai levar Com certeza o valor vai ser bem maior né? O Arthur, por exemplo, que perdeu a carta ó. Se fodeu, pagou uma multa bem maior do que isso aqui. Adoro quando o dou fode. Beleza? Mais do que isso, você vai ter o quê? Gastos com reparos, como eu disse. Uma coisa é a manutenção preventiva, outra coisa são reparos que você eventualmente venha a realizar no seu carro. Vamos colocar aí também que você vai gastar mais uns 400 conto por ano de reparo na sua charanga. O que mais? O que, que mais é que você vai fazer no carro que entra aqui como custo variável que você pode fazer, Juliano? É porca, não vai lavar o carro então. Ah, entendeu? Tem que lavar o carro de vez em quando, certo? Principalmente quando alguém vomita dentro. Então, beleza. Quanto que você vai gastar? gastar? Não sei, vamos supor que você vai mandar gastar, olha ah lá, tô olhando pra quem esse ano. Vamos supor que você vai gastar mais ou menos aí é, uma lavagem por mês que tá na casa de uns 50 conto por mês, você vai gastar quanto? Olha que maravilha, né? Lavagem da charanga, mais ou menos uns 600 por ano de lavagem, né? Uma lavagem por mês, você tem aí 50 cada lavagem, né? Você tem alguma coisa. Outra coisa, né? Então, esses outros variáveis que nós vamos colocar, eles somam aí no ano, olha lá que maravilha, Ju, 1.800 reais por ano, ou seja, maior do que a manutenção preventiva que você quer. Deixa eu ver quem tá ligando, não posso atender agora. Beleza? Então o que, que nós temos? Nós temos aqui isso aqui também em reais por ano. Ok, Ju? Então beleza, agora nós vamos fazer a mesma linha de raciocínio, outros em reais por né? reais por mês. Se eu dividir aí o 1.800 por 12, nós temos aí 150 reais por mês. Ou se você quiser colocar em reais por quilômetro, basta dividir então o 1.800 reais por ano, dividido por quantos quilômetros por ano você tem, corta ano, fica quilômetro. Olha lá que maravilha, como se você você jogasse fora da janela 9 centavos por quilômetro rodado a cada andadinha que você dá. Então, com isso, né, Ju? Com isso, nós fechamos aqui os custos variáveis. Se eventualmente você quiser colocar mais coisa, querido, fique à vontade, a planilha é sua. Dá para ter um monte de coisa que dá para colocar aqui, sei lá, beleza? Então vamos fechar aqui os custos. Custo variável. Opa, custo variável, coloquei esse assento, agora vai ficar dessa forma mesmo. Custo variável, beleza? Então vamos fechar aqui em reais por ano, reais. Por mês e reais por quilômetro, beleza, Ju? Então o que nós temos? Reais por ano. Eu vou somar então o custo com combustível, 4.307,69, mais a manutenção, mais os outros que eu chamei. Ou seja, em termos de custo variável, você vai gastar a bosta, obrigado, Case. Você vai gastar aí mais ou menos 7 pau e 300, ó. Então, notem que estava na frente a minha jaca, agora eu tirei, a Case tirou na verdade. Nós temos aqui combustível, manutenção preventiva e outros. Se você pegar, você pode somar os três por mês, ou você pode simplesmente dividir por 12, eu vou pegar aqui e somar por mês, ó. então custo com combustível, custo com manutenção e custo com outros, olha lá que maravilha, você vai gastar 600 pau por mês, isso só de variável, fixo, nós calculamos no vídeo anterior, depois nós vamos somar. E aqui por quilômetro, a mesma linha de raciocínio, né? então tem o custo com combustível, custo com manutenção e mais o custo com outros. Então olha que maravilha Ju, a cada quilômetro que eu ando, em termos de custos variáveis, né? você vai gastar 0,37 centavos, então veja. Veja o tamanho da fumada. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Já que eu tenho os dois, eu simplesmente vou construir uma tabelinha para que a gente visualize de forma mais correta. Pum aqui, um bum! Olha lá que maravilha. Então agora, pessoal, basta você fazer o quê? Né? Encontrar os valores de referência que, vo que você tem na planilha e fazer aqui, né? Então, custo fixo, né? Igual, colocar aqui para cima, que 11.550 por ano. Custo variável, igual, 7.370 por ano. E o custo total, olha lá que dificuldade, hein, Ju? Vou somar esse com esse. <risos> Custo reais por mês fixo, basta você vir aqui ó, pegar da célula que a gente calculou, beleza? Custo variável, reais por mês, olha lá que maravilha Ju, e o custo por quilômetro, a mesma linha de raciocínio, mais custo, disfarce, chega perto da hora do almoço, beleza? Olha lá que maravilha. Legal, né? Então é isso, moçada. Então notem que aqui... Depois de... dessa aceleradinha que o Zerati deu... Né? O que, que nós temos aqui? Que o seu carro, Ju, entre custo fixo e custo variável, ele vai custar pra você mais ou menos 18 pau, 19 pau por ano, se você respeitar essas condições, ou 1.500 conto por mês, mais ou menos. Isso um golzeta, hein? Nós estamos falando no negócio. E, ou seja, 0,95 reais por quilômetro rodado. Aí fica na sua decisão se você quer comprar um carro ou não. Sinceramente, a gente acaba tendo só por comodidades, se acontece alguma merda, porque justo não dá pra chegar no Uber. Com 18 mil reais por ano, dá pra andar de Uber, né? Dá pra ir pra Chinacho de Uber ou do Cabify que tem aí. Não vou falar só do Uber pra não ficar tendencioso. Uber, Cabify 99, táxi, o caralho que você quiser. Ou seja, depois você faz o investimento que você quer. Então, com isso, pessoal, como eu disse, volta aqui na câmera. A ideia foi: a ideia foi discutir alguns conceitos, certo, Ju? Depois você pega essa planilha, faz o seu do jeito que você quiser, coloca as suas considerações. O importante é vocês terem em mente, né? A linha de raciocínio que passa por trás das coisas. Outra coisa legal, né? Às vezes você cobra também é, valor, né? Às vezes você tá trabalhando e depois é reembolsado por quilômetro rodado. Então, notem que um golzinho, se você fizer desse jeito aqui, né? Se você cobrar menos do que um real por quilômetro rodado, você tá na tanga, na verdade você tá pagando aí a sua depreciação, o seu financiamento, etc e tal. Não tá sendo remunerado. Beleza? Então, com isso, a gente encerra o vídeo de hoje. Você tem alguma dúvida, alguma consideração, Juliana? Não? Então é isso aí, pessoal. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos. Se inscrevam no canal, like e tudo aquilo lá que tem que fazer quando você assiste alguma coisa no YouTube. Muito obrigado e tchau! tchau.